E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback e hoje a gente vai falar sobre milhas e pontos, tá? Essa daí é uma forma que eu utilizo aí para gerar renda desde 2018, eu vou deixar o link aqui na descrição aqui caso você queira saber mais. E hoje a gente vai falar exatamente sobre os mínimos de transferência hein, entre pontos e milhas, saiba que os pontos são ligados aos bancos e as milhas são ligadas a companhias aéreas e normalmente você faz o que transferência dos pontos para as milhas aéreas e aí eu vou te falar sobre o mínimo de todos os planos aí que tem para você já estar tá ciente aí não perder dinheiro e não dar mole e perder dinheiro então fica até o final do vídeo porque o último é muito importante você é saber umas regras aí de transferência que podem aí te prejudicar se você não souber Beleza então vamos lá a gente vai começar falando sobre a transferência mínima da Livelo a Livelo é ligada aí ao banco do Bradesco e o banco do Brasil e você consegue Aí juntar pontos com ela através desses dois bancos. A gente vai começar assim: começando pela Smiles, tudo azul, LATAMPES e TAP, que a gente vai colocar os mínimos abaixo de cada, cada uma dessas companhias. E você transferindo da Livelo para Smiles, você vai ter que ter o um mínimo 10 mil pontos para poder fazer essa transferência. Para Azul vai ser mil pontos, para LATAMPES, 20 mil pontos e para TAP mil pontos, então você precisa ter no mínimo essa pontuação aí, para fazer essa transferência, e agora a gente vai falar sobre as transferências mínimas do IUP que é ligado ao Banco Itaú para você transferir do IUP para o Smiles, é 10 mil pontos para você transferir para o TudoAzul, é apenas 100 pontos, para transferir para o Latam Pés, apenas um ponto e para a TAP também apenas um ponto Só te falando que esse daí é o mínimo de transferência né? O mínimo que você precisa transferir de, dos pontos para as milhas E normalmente aqui a gente guarda os melhores momentos para fazer isso Para poder gerar renda, pegar uma, uma transferência aí de 100% 120% e utilizando a estratégia correta e o momento exato para poder fazer essas transferências você consegue gerar uma boa renda porque você tem aí vamos supor que você tenha sei lá 10 mil pontos na Livelo e faça uma transferência para o Smiles você ganhando 100% de bônus você vai gerar aí 20 mil pontos e aí com isso aí você consegue vender e gerar uma renda para você tranquilamente sem muito esforço mesmo e agora a gente vai falar sobre o terceiro clube que é o Clube Atomos que é ligado ao banco C6 que é um cartão que eu utilizo bastante fiz uma transferência agora recentemente vou até botar aqui o link Link do card, beleza? Pra você poder ver. E olha só, pra você transferir para o Smiles, o mínimo é 5 mil pontos. Para TudoAzul, 5 mil pontos também. Para Latam 10 mil pontos. E para TAP, 20 mil pontos. Então, para TAP é um pouquinho mais difícil de você transferir, beleza? E agora a gente vai para o Pão de Açúcar, que também é administrado aí pelo cartão Itaú Card, tá? Você pode solicitar. Lembrando que esse cartão aqui é o do melhor para você conseguir juntar milhas e pontos. Eu também tenho ele aqui, cadê? Eu sei, eu sei. Utilizo ele também, vale muito a pena tá? Ele tem anuidade, é difícil de você isentar Mas é o que vale mais a pena E as transferências mínimas dele são a partir de 4.500 pontos Você consegue transferir para Smiles é Apenas 100 pontos você consegue transferir para o azul 4.500 para a Latam Pays. Ele não faz transferência para a TAP, beleza? Então já fica atento a isso E agora a transferência do Clube da Caixa Smiles, tudo azul e Latam Pays são apenas 4.000 pontos E para a TAP 10.000 pontos de transferência Cicobi, Smiles, você vai transferir a 8 mil pontos Tudo Azul, 5 mil pontos Latam PES, 10 mil pontos Ele não faz transferência para a TAP. Cartões Porto Segura é o mais fácil de você lembrar E é que porque para todas as Companhias aéreas é 15 mil pontos a transferência para você poder já começar a bonificar. Bem, isso aqui é mais difícil de você ter, mas talvez o Unicred. Transferência mínima de 10 mil pontos para Smiles. 5 mil para tudo azul E Latam Pays, apenas um ponto você consegue transferir, tá? E para TAP ele não faz transferência para a TAP. E agora o c ele não faz transferência para TAP também. A transferência mínima é para todos, é de 10 mil pontos. E o último, mais importante que eu tenho que te falar... É o Clube Esfera, ele é muito bom porque você consegue aí juntar pontos, esfera de forma bem, bem mais em conta em relação a Livelo Que normalmente você consegue pagar aí 42 reais a cada mil pontos no Livelo e no Esfera você consegue juntar aí a 35 pontos. Isso aí é uma redução muito boa. Para quem está no mercado sabe que vale muito a pena você ter pontos no Esfera para fazer transferência. E a transferência mínima para todos é 30 mil pontos. Ele não transfere para a TAP, beleza? Fica atento a isso também. E por que eu deixei o Esfera por último para você ficar atento a ele? Porque dependendo do seu cartão de crédito que você tenha, ele gera pontos, porém ele não pode transferir. Então você fica amarrado. Mesmo que apareça uma promoção de compra de pontos aí, vamos supor que você, tem Normalmente tem a promoção Que eu também já fiz vídeo aqui De 50% de desconto Comprando pontos do Esfera Você mesmo comprando aí O mínimo é, 30 mil pontos Você não vai conseguir transferir Porque depende do seu cartão de crédito Então se você Para você transferir Você precisa ter um cartão de crédito Do tipo Elite Do tipo é, Não pode ser aquele mais simples Eu vou deixar a foto Do mais simples Que não lembro agora O nome dele Mas eu vou colocar aqui Eu acho que é o XS Ele não transfere Se eu não me engano Então se você tem esses cartões aí Que são de entrada É possível que ele não transfira Tá? E com um cartão desse aí, normalmente você vai estar tá expirando todo mês aí pontos no Esfera. Isso aí é prejuízo, isso aí é muito prejuízo mesmo. Então você não pode deixar isso acontecer. Então o que, que você faz? Vamos supor que você já tenha aí uns, sei lá, 10 mil pontos no Esfera. Você vai esperar uma promoção aí de 50% de desconto, tendo já um cartão que pode transferir. Você vai comprar os pontos com esse desconto, e aí, tipo, vamos dizer, você tem 10 mil pontos, você compra mais 20 mil, e faz a transferência tranquilamente, aí você não vai perder, e aí você não vai mais perder dinheiro, e tá tudo certo, e você vai poder até lucrar, e dependendo da forma que você fizer, e aí você deve ficar se perguntando aí, como que eu consigo organizar todas essas milhas, como que, pô, saber de, de cada ponto, saber para onde transferir, quanto vale, quanto eu comprei, quanto eu vendi, bastante coisa aí para você administrar aí, numa planilha simples, você começando a fazer sua planilha, e é bem complicado, e pensando nisso, eu peguei e gerei aqui um produto digital aqui para você que vai te ajudar bastante tá e olha só que eu vou te mostrar e com essa planilha aqui eu consigo administrar até seis contas de pessoas diferentes você pode ver que aqui eu administro a minha e essas outras aqui e esses dados são to todos reais tá aqui é a parte de investimento e aqui é a parte de venda todos os dados reais eu vou aqui numa planilha vazia só para você ter uma noção de como funciona vamos supor tô aqui na minha conta principal e agora eu fiz aí a aquisição de pontos livelo, comprei dois mil pontos, 20 mil pontos, desculpa, a 799. Então, esse foi o valor. Eu posso botar aqui a data. Vou botar a data de hoje, 4 de fevereiro de 2022. E aí, ele mostra aqui que eu tenho aqui disponível 20 mil pontos, né? Vamos supor que eu queira transferir para algum desses aqui. Vamos transferir para Smiles. Vamos transferir para Smiles. Isso considerando que você pegue uma promoção aí de 100% E aí você pode ver que ele já me mostra aqui quanto foi o milheiro que eu consegui a é 19 e. 98 e aí a Smiles aqui a planilha é bem completa. Você pode ver que se você transferiu para Smiles, é possível que sua, sua conta Smiles esteja vinculada a uma conta família, então você pode escolher aqui para onde vai ainda essa conta. E aí a gente conseguiu aqui na parte da venda, a gente tem 40 mil pontos da Smile. Beleza, então vamos supor que aqui é a parte de venda. Você vai clicar aqui, quero vender. Eu quero vender Smiles, eu quero vender as 40 mil pontos. Vamos supor que eu fiz um exemplo aqui de as 40 mil milhas de uma vez só acabou aqui é disponível é saiu o valor total que eu vendi aí na faixa e dos mil reais mais ou menos mil reais não um pouquinho menos e 25 25 milheiro é um pouquinho difícil de você vender, tá? O normal aí para você conseguir para um particular, você consegue vender a 23, 24 reais. 25 já fica um pouquinho puxado. Se você fizer uma cotação rápida aí pela Max Milhas, o pessoal vai estar tá vendendo a 20 reais mais ou menos. Que você não vai gerar lucro dessa forma. Normalmente quando tem aí uma promoção boa, normalmente o milheiro cai, né? Você tem que saber aguardar o momento certo para poder vender isso tudo num curso você consegue aprender. E não ter prejuízo nenhum, só ter lucro como eu tenho desde 2018. E aí vamos supor que você venda 930 930 é totalmente real você conseguir vender tá vamos supor que foi só um cpf porque ele tem que fazer a contagem de cpf lembrando que é o país mais é 25 cpf e por aí vai e é só um exemplo então eu peguei esses 40 mil pontos vendi Aqui no valor, aí você pode ver aqui que o valor vendido 930 e o lucro que eu já realizei só com essa operação simples aí foi de 131 reais. Muito fácil, muito fácil. E aqui nessa planilha você consegue administrar todas as contas, todos esses planos que eu te mostrei. E o link para essa planilha está na ah, descrição aí. aqui. Já vai lá e adquire a sua para você se organizar ah, aí financeiramente com as milhas. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Então se inscreve aqui no canal que eu estou sempre postando aí notícias, informações, coisas que você pode gerar uma renda aí tranquilamente sem ter muito esforço. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não deixa de dar o like, valeu, até a próxima.